Fala pessoal aí do canal, estamos é, voltando aqui, estamos gravando um conteúdo para vocês assistirem aí. Para quem não me conhece ainda, sou o Dr. Márcio Tanuri, chefe do Departamento Médico do Flamengo, é, médico do UFC Brasil, e nós vamos estar falando sobre um tema hoje que é muito falado nas academias, é muito discutido, é muito debatido, não é um tema novo, mas eu vejo que ainda tem algumas dúvidas e a gente vai tentar de uma maneira prática, é, simples, como a gente sempre faz aqui, é, explicar para vocês e levar um pouco do que eu penso sobre esse assunto. Então o assunto de hoje é sobre memória muscular. Afinal das contas, o que, que é essa tal da memória muscular? Ela existe não existe? É, é mito? E o que, que é isso? E para vocês que gostarem do conteúdo, é, se inscrevam aqui no nosso canal. A gente semanalmente está trazendo vídeos e dicas para vocês e tentando trazer a medicina desportiva, é, a medicina integrativa, a medicina preventiva de uma maneira simples e que tem acesso a todos vocês. Então, memória muscular, como o nome já diz, é algo que aconteceu no passado. né? Então, o que significa isso? O que você faz durante a sua vida, durante o seu desenvolvimento, vai criando sinalizações no seu corpo para o bem e para o mal. Então, quando você está desenvolvendo, quando você tem a tua célula muscular, você tem células satélites que, é, em função, dependendo do estímulo que você der para ela, ela pode se transformar numa outra célula muscular, por exemplo, que é a famosa hiperplasia muscular, ou pode se transformar num fibrócito enfim, é, em outro tipo de célula. Então pessoas que dão um estímulo muscular, elas tendem a sinalizar essas células estratégicas criarem outras células musculares. E aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com memória? Então o cara criou célula muscular, enfim, ele ficou forte, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque você tem a célula principal, como a gente falou, e as células satélites. E uma vez que a pessoa para de treinar, quando ela destrena, essas células também não deixam de existir. Porém, elas perdem função, elas diminuem seu tamanho, elas ficam meio que latentes, meio que dormindo, é, num período de hibernando, de latência. E quando essa pessoa que foi treinada, que sinalizou essas células satélites, que fez uma hiperplasia muscular, quando ela tem um novo estímulo de sobrecarga muscular, principalmente é no treinamento ou com o uso de um hormônio, por exemplo, que também estimula a hipertrofia, o anabolismo, ele tende a ter uma hipertrofia, um crescimento muscular mais rápido do que uma outra pessoa, por exemplo, que não teve esse estímulo. Então, por isso que às vezes vocês veem na academia um indivíduo, por exemplo, que foi ativo, praticava treinos de força e estava mais de 10 anos sem fazer nada, e retorna à academia, muitas das vezes ali até num estado físico e metabólico pior do que uma outra pessoa que era sedentária, mas está até melhor à vista grossa, numa melhor forma do que essa pessoa. E quando os dois começam a treinar junto, essa pessoa que tem uma memória muscular tende a ter um resultado muito mais rápido do que essa outra pessoa que não tem essa memória muscular e começou o teu treinamento junto. Ela. Qual é a coisa boa disso? Primeiro, nunca é tarde para começar, né? Então não é porque a pessoa tem uma memória muscular, é... não é porque a pessoa não tem uma memória muscular que não seja indicado que ela treine, com certeza ela vai conseguir ter os resultados tão bons quanto essa pessoa que existe essa memória muscular, que já foi treinada, porém estava no momento ali de destreino, mas talvez demore mais tempo para conseguir esses objetivos. Da mesma maneira que isso acontece ali com a célula muscular, isso também acontece com teu adipócito, que é a tua célula de gordura. Por isso, muitas pessoas que foram obesas, que foram sobrepeso na infância, num período é, anterior, vão ter sempre uma facilidade maior, infelizmente, para retornar esse peso, porque essas células ali satélites do teu adipócito também enfim, murcharam, mas não desapareceram. Quando essa pessoa começou a melhorar a dieta, a sua atividade física, mas qualquer descuido ela tem ali uma tendência maior a ganhar peso do que uma outra que não tenha também essa memória nas células gordurosas. Então é isso que a famosa memória muscular realmente existe, isso é comprovado cientificamente, é, então por isso que é ótimo que você comece as atividades físicas, o seu treinamento quanto antes. A gente sabe que hoje... É óbvio que eu estou falando a partir de adolescentes, enfim, mas a gente sabe que hoje, muito mais do que a idade, o importante é a carga, a intensidade do teu treinamento. Então, às vezes, as pessoas perguntam se ah, uma criança de 16 anos, um adolescente de 16 anos, pode fazer musculação? Pode, tranquilamente, dependendo da carga da intensidade que vai ser. Se você tiver uma intensidade, uma carga muito alta, óbvio que isso não vai ser benéfico, porque, enfim... Existem outras coisas relacionadas a isso. Então, é, nosso assunto de hoje foi memória muscular. Então vocês já estão entendendo aí o porquê de, às vezes, pessoas ali é, terem um resultado tão diferente na academia e o quanto isso é importante que você comece desde antes, porque realmente isso vai te ajudar numa retomada, mesmo a gente sabendo é, que a retomada é sempre difícil, mas serve de estímulo para quem já teve uma rotina de atividade física. É, e hoje está parado, eu sei que a retomada é difícil, mas volte porque você tem isso a seu favor, você tem uma memória que vai te ajudar também. Quem tiver gostado, é, se inscreva no canal, como a gente falou. Quem tiver alguma dúvida, deixe seus comentários, é, deixe os seus likes, vamos estar sempre respondendo para vocês e vamos nos ver em breve aí no próximo vídeo, no próximo tema. Fica um abraço aí do Dr. Márcio Tanuri.